Oi, Roland, meu nome é Ana Lúcia, sou gerente administrativo financeiro. Eu gostaria de saber como a ativação sintoniza nossas mentes com posturas mais saudáveis. Oi, Ana Lúcia. Vida, eficiente, prazeroso, com efetivo depende de alinhamento ou amizade entre mente racional, mente emocional e mente visceral. Então, como um treinamento de atuação, a comunicação entre esses mentes é esse ampliado que três pessoas para posturas de corpo que têm como alinhar você com qualquer nesse universo lidar com o apoio necessário para os seus projetos. Para maiores informações, visite o site ativação.net.br. <Síntese>